Esses lugares aqui, o lugar aqui, velho. lute tá bom. Eu vou matar na faca que assim eu não Tomo atenção dele. O carro sempre tem lute bom. Ah, Nada agachado. Que é seu, apenas atenção. Ó, lá a lição, Vou pegar a munição Tem qual arma que eu vou achar na frente. Aí abriu a porta coisa e ó porta tá nesse cômodo aqui ó ó o que é isso aqui? é tipo uma... é carne processada mira vamos pegar Sempre bom pegar tô começando a ficar com sede é... aqui perto se eu portar M, tem uma bica da água. Fica na zona norte isso aqui. Matar esse zumbi aqui. matar ela. Por que, ô João, por que você tá usando uma arma? Cara, justamente Qualquer arminha que eu usar aqui, ó. É a retalho disso aqui. Qualquer arma que eu usar aqui. Vai fazer um puta do barulho e vai chamar um zumbi a garneel detalhe que eu uso pra colocar em fogueira eu uso para para fazer e tudo mais tomar água que minha sede tá alta Quando aqui é chegando na bica da água ali do outro lado Viro para encher o cantil e... e uma bolinha de água né Tá na zona norte, né, que a gente viu. Ó, oh, zumbi do outro lado ali. Tá ah. ah, louco. Fight. Ó. Oh. Calma. Na Não more. Tem nada, pobre. Zona norte que eu quero ir. Vem pra cá, ó. A bica da água tá aqui, ó Ali na frente, tá vendo? Não tem zumbi nada Beleza ah, já toma Ó, se for F é pra beber Já bebe, olha pros lados E tem zumbi, se tem Jogador querendo dar tiro Beleza, ó Tá enchendo bem E aproveita se tiver um cantinho Ou uma garrafa já enche-se porque. para você não ter que caçar. ficar de sede. Então já pego o cantinho aqui, ó. Troca, coloca na mão. Ó, segura para encher. Segura, ele vai começar a encher o cantil Beleza. Achei tá também Tamek. mais um pouquinho. O que eu vou achar agora? Ele atrás de comida e água. É, prioridade comida, água não, comida, arma e medicamento. Cara, que Daisy. Para você ficar doente, dois minutos. Vamos se localizar aqui, ó. Tá na pica da água aqui. Zona Sul, temos aqui é, supermercado. Temos também é, centro de polícia e hospital. Então já vamos meio cruzando essa região aqui. Um os pontos importantes só na sul só na leste, deveza total. Sempre lute as casas, cara. Lutear essas casas aqui tem comida, tem alguma coisa. Ó, oh, nada, nada. Nada. Você dá uma luteada aqui, vai aqui, né? Você acha algum. Poesia. Corre, corre, corre, corre, corre. Corre agachado, Zé. A porta já que ela já fica lá do outro lado, já pronto, já pouco Vamos lá, o que a gente achou aqui? Munição. Pensão dá pra salvar o mundo. dando A porta. Nada, nada, nada. Cara, se vai achar mais coisas aqui mais em área militar. Olha o que a gente tem. Garrafa, ó, tem. Tem vida aqui, lata de comida. Cachorro também serve, né? Atum. Tem aquela.. aquela, aquela comida que eu achei. criativo, Tem algumas. Uma sopa bacana. Ó. Já ficar um pouco escondido porque, cara, quanto menos você for perder tempo, melhor você e fora que ele dá um sangramento do caramba. Cara. Deixa eu me localizar. Beleza, preciso ir mais para o leste. leste, aqui ó. Beleza, passa sempre nessas negócio aqui ó. Ó, tem semente de pimentão, cara. Eu não vou, eu não vou usar sementes aqui porque justamente eu não. Vou plantar Olha o zumbi, olha o zumbi Olha o zumbi Vou evitar o zumbi Olha é. Nem vai dar pra evitar oh, Filha da mãe Demora pra matar, velho? Aí, demora. Você só gasta energia. Pia. Ó, achar uma pia. deixa eu ver como ela tá. Podre, nem cobra. Você comeu isso aqui é o salto dela, podre. Tá um mal do caramba. Beleza. Tem tirar aqui. É, calça de treino. Ó, isolamento dela tá baixo minha calça isolamento dela tá perfeito tá perfeito então cara vale a pena trocar o isolamento cara foi isolamento de fio justamente isso Aqui, vamos ver o que a gente acha isso o maior que tá ativo. Ah ai é bala munição beleza tô achando só munição arma que é bom nada Pra cá que a gente tá indo vamos já luteando. Ó, cheguei no local aqui. O Teco Ó, vamos lá Blazer feminino, dá para cair retalho Vou pegar Esse retalho você usa bastante é a única coisa que você vai precisar aqui retalho mochila tô com uma mochila boa até mochila retalho arma medica medicamento é foi cordial cara primordial, tá jogada ali eu a eu acho assim até mais importante que arma cara a doença que dentro do Z mata lata tá de Olha isso comida eu tô conseguindo achar cara minha faca tá aqui por ela. Ah, louco. E na frente tem o bagulho de polícia. Esse aqui. Então, é mais pro, pro norte. Vamos lutear um o um negócio de, de, de polícia ali, ó. Centro de polícia. Porro. Não. Alto toda tá perfeita capacete acho que não vale a pena tá perfeito e esse é a gente ver o que a gente acha não, não, de dos não, vamos lá para o negócio de polícia de noite já lasca tudo a polícia, os homens tá aqui ó aqui é aqui mesmo Opa. dois zumbis velho Vai cai beleza. Aqui perdeu os zumbis. O que, que é isso? Binó -sa, binóculo salva o mundo, velho. Binóculo salva. Eu vou usar esse aqui, ó. Na mão também para a gente poder pegar um pouco melhor falsa de polícia solamento baixo não é um pouco é um pouco arriscado porque tipo você assim, um pouco não muito arriscado eu tô usando isso aqui né Esse iluminador aqui mas por que é isso, cara? O Do... Fialho, ah, justamente outro jogador pode ver as luzes e falar, putz, tem gente lá. Bom, tá até azedou tudo. Zubir aqui dentro, mano. É uma arma. Vou zumbi aqui dentro. Beleza. Desumir aqui dentro, azedou tudo. Vou colocar arma, velho. arma, ó, ó. Vou trocar. Vou ver se aqui é no chão. Vou colocar arma aqui no 2. Já vou equipar ela. Deixa eu ver se tem arco, se tem munição. Tem munição, molecote. Vai estar armado, ó. uma na frente atira Vou dar de faca, né? Eu ia ficar com isso aqui na mão, velho. Tu acha mais zumbi, mano? falsa de polícia. Onde o Lula fica, né? Acaba. É assim, Sim, ó. Acabou. Ih, cara. Cagaço, velho. Olha o zumbi, velho. Será que tem o zumbi aqui? Vou cagar, mano. Caramba. O que é que eu tô ouvindo? Eu preciso deixar no comentário se vocês estão ouvindo o barulho. Ah, eu tô velho. O que tem zumbi aqui? Ó oh. Não, boy Tá, ah, pai. Pega mais um iluminador desse aqui, ó Tô vendo ajuda Nada, cara Pobres Delegacia pobre, cara O que tem aqui? falta de polícia, olha eu. Pega esse carregador aqui. isso aqui é médio, não vou dar. Cara, esse aqui é achar roupa em estado perfeito. Isolamento perfeito. Achou. GG. Achamos uma arma já por enquanto. De novo. É. Quanto mec? subir, cara subir. Vou aqui para tem que prestar bem atenção em tudo, cara. às se você deixa o um itemzinho para trás, vai pegar qualquer porcaria, né? Você deixa um item para trás e outro jogador pode pegar e pode beneficiar ele. que eu tô. Pega a posição mesmo. Fecha a porta, zé. a lua é isso, vamos descer vamos descer eu quero ver o que a gente vai ter também, vamos, vamos descer vamos sair fora da delegacia, porque aqui ó nada nessa porta aqui eu já lutei aqui eu já lutei aqui sim descer Liga Ciazinha falida, hein, velho? Tá nada. Rapaziada, tá falido aqui. É isso.